RadioGeek.com.br e baixe já o aplicativo. Alô ouvintes da Rádio Geek. Pra você que gosta de uma música calma. Uma música clássica Ah, para para para de coisa, vai, Giovanni Vamos logo pro que interessa É, yeah, que o negócio aqui é muito rock and roll e Nós chegamos aqui com o Calabouço do Rock Yeah, o negócio aqui é muita pedrada Muita informação, conteúdo, curiosidades Estatísticas, tudo que você precisa saber Do seu artista favorito, você encontra aqui Tudo sobre o Mundo do Rock, eu pra você Toda sexta-feira, às 19h Comigo, Giovanni Ventura E comigo, Lucas aquela bolsa do Rock, aqui dá Rádio Geek Oi, vai de novo bolsa do rock aqui na Rádio Geek Apaixonados pelo que fazem Rádio Geek br. Com. Br. Pronto, já voltamos Vamos ver se você, se você conhece essa música? Um jogo dos anos 90 <risos> Começando mais um News Game Seu programa de jogos eletrônicos E analógicos na Rádio Geek Vocês estão ouvindo New Junk City do Earthworm Jin. Essa eu tirei do baú Sobe o som Olá, é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor e estou aqui com o Marcelo Marcatti da Teps VR e da Tep, Teps Games também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Teps Games, vamos falar sobre o mercado brasileiro, o que, que eles andam fazendo e o famoso mito, a Teps, enquanto você está falando, nesse momento já está lançando mais um jogo. Eles só lançam jogos. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom. Se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho de você. É, eu sou o Marcelo Marcatti. É, eu... Trabalho com um jogo desde 2003, talvez. Mais é... de 10 anos, quase. Tá chegando nos 20. Tá chegando. <risos> <risos> é... Bom, eu me formei em cinema. É... Logo que eu saí da faculdade, comecei a trabalhar. Na verdade, antes eu comecei a trabalhar com um jogo no lá. Ah, que legal. É, a gente fazia jogo, jogos não comerciais, experiências criativas uhum. e tal. Fiquei lá um ano. Uhum. Aí, uh, depois disso, fui pra, pra Overplay, em Campinas Que é Que ninguém, com certeza, ninguém conhece Nunca ouviu é, é, falar <risos> É, a gente fez uns jogos pra... É, é, Você chegaram browser. a fazer jogo pra N-Cage, essas coisas naquela época? Não, mas é essa época mesmo, mais ou menos essa época mesmo Tá ali É, <risos> é, é a gente fez jogo pra browser, na época, não, não tinha smartphone ainda então, acho que foi. Eu entrei quando tava começando, tava aparecendo o primeiro iPhone. Na verdade, o primeiro iPod Touch. Sim. É, a gente fez uns jogos browser, fez uns jogos de DS. Mas uns jogos que. Os de DS eu acho que saíram tipo, uns três anos depois que eu saí de lá. Eles saíram né, no DSI Downloadable, assim. Hum. Os de browser também não fizeram muito um sucesso. Mas, enfim começo, uma época que era mais difícil que hoje ainda muito mais difícil, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história da TEPs, a história do Marcelo, mais conhecido como Macarte. a gente vai falar é, todos esses detalhes e também vamos falar das principais novidades de hoje, sobe um pouquinho o som do Gabriel, você tá gostando né? Muito bom Teremos Monique Alves, infelizmente ela não pôde participar desse programa, mas desejamos melhoras pra ela e vamos falando aí as principais novidades. A escalada de notícias de hoje, produção solo cartunesca, fush, fush, Fish. Person Shooter, deve ser lançado somente em 2020, uma reportagem muito bacana do Tokyo lá na, no Drops de Jogos. Tem também uma análise aí, inspirado no sucesso da CCXP, Anime Friends tenta se aprimorar a cada nova edição um dos assuntos que nós tratamos no News Games se você está ouvindo esse programa na rádio foi o programa de ontem, se você está acompanhando a gente no YouTube, é o programa de uma hora atrás, ou seja, a gente tem essa timeline maluca que o Gabriel tenta administrar aí, colocando os programas assim, Com isso, administra assim, né, mais ou menos e tal <risos> Também vamos falar aí da Legendary Pictures Promete filme de Gundam opa É, promete filme de Gundam, pera aí Eu acho que tem um errinho no roteiro Não Conheça a Verbe, a escola de criadores De conteúdo e a última notícia Que nós temos é o Steam Divulgou aí os games mais Vendidos do primeiro semestre De 2018. você falou essa novidade lá No, no Tarde Geek, Gabriel? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, depois do nosso intervalo musical, agora a gente vai pra entrevista com o Macarte falando um pouquinho de Taps VR e como o mercado de realidade virtual é importante pro Brasil. Sobe o som, Gabriel. Você vê que eu, eu confundo o seu nome só quando o Caio tá aqui, né? Tipo, quando tá só você é de boa. Então, beleza. Vamos tocar o um barco aqui. Então, você falou pra mim que começou lá em 2003... Que não tinha... Uh, tudo bem, o mercado de desenvolvimento de games do Brasil existe desde os anos 80, mas, tipo, tinha pouca gente. É, acho, como, é, é, co como é que você vê, assim, uh, antes da gente entrar na sua carreira em si? É, porque a gente teve um boom em 2009 pra cá, né? E muita gente desenvolvendo, apareceu o Big Festival, apareceu... Uh, iniciativas dos próprios desenvolvedores, eventos locais, associações locais. Antes se pensava só em associação de games voltada pro nacional. É, começou a se pensar no regional, muita gente indo pra fora, muita gente voltando de fora pra trazer coisa pra cá. O que, que você vê nisso tudo? Você, é, A gente tava falando agora um pouco de, antes de começar. Você vê com bons olhos as not notícias positivas, mas você não deixa de ter aquela carga de ah, isso aí não vai dar bem certo e tal. É, é, acho que não é tão tão tão pessimista assim, uhum. mas é, mais realista, né? É, é, sim, é, eu vejo. Tipo, acho que eu não sou nenhum nenhum ancião, mas no tempo que eu tenho trabalhado, eu deu para ver já bastante desses ciclos de uhum. é, é, alguma coisa parece dar muito certo, mas aí no fim, sabe, ou um jogo parece um puta sucesso assim é, é, de algum desenvolvedor indie brasileiro. E, mas aí no fim não se sustenta, a empresa não se sustenta. Uhum. Então eu vi muito isso, assim, tipo, muita gente muito boa, uhum. fazendo coisas muito boas, que é, aparentemente dão muito certo, Sim. mas o negócio não é sustentável depois, assim. Uhum. Então, é, hoje, acho que tá, tá cada vez dando mais certo, as coisas que dão certo, cada vez dão mais certo. Ou pelo menos fica aquela, aquela coisa, Tem, às vezes pode ter uma margem de lucro pequena, mas não ficou é, mas no preju. Se segura e tal, uhum. mas, é, mas é isso, assim, acho que, é, é... É muito comum não, não ter o longo prazo, assim. Uhum. Você acha que tá muito imediato ainda? Eu acho que ainda tá. Agora, não sei, vamos ver. Uhum. É, acho que tem muita coisa nova aparecendo. Muitos estúdios novos aparecendo que parecem ser mais uh, sólidos, mas… E falando um pouco de, de curto prazo e de retorno e dessa coisa de, de ser sustentável. Muita gente diz que a realidade virtual é uma onda e que logo vai passar. Você discorda veemente disso, né? Eu desculpa. Bom, eu não tenho como saber, hum. Vai saber. pode ser que seja, ser que seja. <risos> mas, mas acho muito difícil é, Eu acho que é, Essa sensação que dá é por causa Daquela curva que todo mundo conhece De novas tecnologias né? Uh -huh. Que acho que tem um nome, mas eu não lembro Mas é aquela curva que Você começa com um hype muito grande É uma curva Meu que, Deus mostra, do céu, é, que mostra coisa que é, é a, impressão, da... a impressão do público Sobre uma tecnologia hum. Então quando ela aparece, tem um puta hype e depois o hype tem um vale. Tem um, a impressão do público é que o negócio morreu, assim, porque aí você vê, de fato, como a coisa funciona na prática. Qual que é a aderência real, né? É, e normalmente, quando a, quando a tecnologia é muito nova, na prática não funciona tão bem assim. Uhum. E aí depois começa a subir de novo e entra no platô da dos habilidades, sei lá. E entra num platô normal, que é tipo, como aquela tecnologia vai ser usada e tal. Uhum. E isso acontece com qualquer tecnologia, assim. E o VR, nesse vale e eu acho que tá saindo desse vale agora. Assim. Sim. É, então quando apareceu, todo mundo achou incrível. Sim. Mas a hora que viu que é caro, é, não é muito confortável. E não exatamente não... apareceu, né? Porque já existia o que aconteceu, sim, na verdade, sim. é que a Oculus tornou isso mais é, viável, né? Exatamente. Eu acho que as tecnologias, as diferentes tecnologias necessárias pra fazer o VR acontecer, realmente, em algum, num certo momento, elas ficaram é, é, acessíveis. Uhum. Né? Então, Uh, tela boa o suficiente Pequeno o suficiente uh, Processamento uh, Sensores todos que você precisa De repente ficou acess acessível E aí o Palmer Luckey lá Que trabalhava nisso há muito tempo já De repente Sim. ele conseguiu um protótipo que funcionava Sim, então, aí abriu o crowdfunding Aí depois veio o Facebook enfim. E aí bombou, é hum. Mas aí isso, o pessoal viu que é caro pra caramba hum. é, Não Ainda é super é confortável Ainda é caro Não é super confortável Então... Aí o pessoal fica o pé atrás. Então hoje, quem tem um equipamento de ver em casa? Quase ninguém. é muito caro. Uhum. Exige espaço e tal. A maioria dos, dos melhores, né? Os Mas mais... qual evento não tem viário Mas hoje qual... Esse é o ponto. Assim, hoje, se você olha do ponto de vista de é, não gaming, gaming também tá crescendo bastante e o fut... Sim. E as projeções ainda são muito otimistas, uhum. mas eu acho que… Como da tecnologia, eu acho que o que me dá uma certa segurança em VR é que no gaming tá bombando, assim. uhum. Todas as indústrias estão é, de olho em VR e já estão usando VR pesadamente, assim, sabe? Sim, e também tem, uma, tem um mercado de fomento do, do sentido… Por exemplo, a gente tem o, o, no, o maior evento para os desenvolvedores é, que cada vez mais a imprensa está cobrindo felizmente é a GDC uhum. e a GDC agora <risos> tem um próprio evento para é, a realidade virtual é, VRDC VRDC isso é. E então é, é uma coisa que, por mais que… Você não pode também se basear só no seu conhecimento empírico, né. Ah, eu não jogo jogos de VR, então não uhum. deve, deve ser apenas uma onda. Não, não é assim, bem assim que a coisa funciona. Eu vejo lá no, nos Estados Unidos, ainda é um negócio que dá, dá uma sensação. A galera gosta, é, tem muito hardcore gamer que gosta. De fato, que quer ter uma experiência mais imersiva Que não se importa com motion sickness Ou qualquer outro problema No meio dessa, dessa, dessa questão uh, Mas existe essa demanda você, você, vê, você vê isso e você acha que No Brasil isso tem capacidade de se desenvolver também Sim, eu acho que assim é, é, Pra gaming, eu acho que vai ser muito fácil Entrar assim que os preços caírem um pouco uhum. isso já tá acontecendo E não precisa se... nem cair muito, cair um pouco Precisa cair um pouco, precisa cair pro entusiasta que hoje tá gastando com um computador gamer, uhum. que não é tão pouca gente assim. Sim. Não é muita gente, comparado com o, o tanto de gente que com joga… a população é, brasileira, sei lá. Mas é, é gente suficiente para você começar a ter um movimento uhum. nessa direção. E, e isso já tá acontecendo, quer dizer, o Oculus Go que saiu esse ano, Sim. custa 200 dólares. Pude testar, é, é excelente, ele tem uma… Ele é bem legal. Ele, é. É, ele, ele tem… É, como é que é um… ele tem um… Um subwoofer, acho que de... de, de... Ele tem um é, sisteminha é, de áudio é, sem, fone, sem fone Que é, que é impressionante Você é, assim, tá, é. tá diante da pessoa assim, eu estou de frente com o Gabriel Pazotto, estou com o meu Óculos da Facebook e eu não estou Ouvindo você, sem fones não é muito legal essa tecnologia é, é muito é boa pode, pode comentar Gabriel <risos> eu, eu deixo você você fazer a sua a sua pergunta então é sério isso mas mas como que é funciona sério isso? Eu, eu, eu nunca reparei se não consegue, se ele bloqueia o som não, eu não só é que não ele, reparei. ele não chega a bloquear mas mas é, é um som de o, qualidade é assim. tipo você você o que você tá falando Na minha frente viram murmuros ah fica um e, e é um negócio assim é é um, é um som que reverbera no osso na verdade tipo, é porque no... eu acho que ele ele, ele pega ele, a cartilagem ele é um, do ouvido é uma caixinha do... que, que pega aqui na ah, na... Na sim. ah então, cabeça, então não é um fone de ouvido não. de Não cara. é um fone de ouvido, você não tem nada na orelha. Que legal isso. O Focus novo da HTC também é a mesma coisa. E funciona muito bem, cara. Imersões diversas aí, com cada vez que você acabou de falar. Custa menor. O Oculus Go no caso, é 200 dólares. Não é a mesma experiência de um Vive, não é o full VR que. Mas, cara, já é muito bom. Já, que é, muito já é uma que o entrada Cardboard. legal. Já, não dá pra de Cardboard, eu acho que foi só um, uma estratégia de. Marketing. É, de marketing da Google. Que é pras pessoas pelo menos terem uma mínima noção do que é VR. Mas é, é uma experiência muito ruim, assim. Hum. É, inclusive, eu acho que a experiência que as pessoas têm de enjoo, de desco, desse tipo de desconforto, vem disso e de montanha-russa no shopping, que é <risos> a pior experiência pra você começar a enviar. Não é, faça mas... isso, joguem Alien, uh, alien Isolation. Recomendo. Isso, aí, sim, <risos> é. aí sim. Então, é, hoje os desenvolvedores já entendem em geral, hum. pelo menos os especializados em VR já, já entendem como fazer experiências que não dão jogo, não dão enjoo, dor de cabeça. Sim. A gente não tem esse problema, por exemplo. sim E você tem um fenômeno também aqui, que tem aqui no Brasil que é muito bem sucedido, que é o caso da própria VR Gamer que as pessoas… Você não pode comprar? Não tem problema. Tem um local sim. que você vai, eu acho aluga que por algumas inteiro, horas. É, no mundo inteiro, eu acho que agora é o momento de arcades VR. É, uhum. Eu acho que esse é o caminho pro VR hoje. E eu acho que por um bom tempo vai ser esse. Uhum. É, é um lugar onde você tem um espaço totalmente dedicado a isso. Você não precisa comprar um equipamento, cara, você vai lá e tem a experiência de primeira VR pelo preço de um ticket de cinema no máximo. Sabe? Ou seja, podemos agora ter a noção que a sala de treinamento do X-Men é uma realidade hoje em dia. É é, isso mesmo. <risos> é, é, é. é por aí. Então é isso aí. Sobe um pouquinho o som, Gabriel. Vamos continuar essa conversa que tá muito bacana. Aí você me falou que começou é, em 2003, fez muitos jogos, alguns que nas suas palavras não deram tanta repercussão é, Você entrou na Teps que ano? Há cinco anos Isso é 2013 Foi em 2013, eu já fui em festas da Teps A Teps é uma empresa fora do comum Fora da curva do mercado brasileiro Porque ela é uma empresa grande uhum. É uma empresa que produz muito e produz para di diferentes clientes é, Como você vê a história deles e a importância deles no mercado? Bom, a Teps começou Como eu tava, a gente estava conversando antes eu acho que uma coisa importante é como a Teps começou e por que, que ela começou. É... A Teps, em vários lugares que trabalhei, é... Ele sem... a empresa sempre começa meio que na... numa tentativa meio... Ah, vamos tentar fazer jogo, vamos ver o que a gente acha. E eu acho que a Teps, ela... ela nem começou como empresa de jogo, ela começou como empresa de apps. Uhum. É... Quando saiu o iPad, eles apps. viram... É, eles viram a oportunidade... E ah, vamos fazer apps para iPad. É, menu de restaurante e tal. Enrolou, fizeram bastante coisa. E aí viram games como um, um, um mercado em potencial. Hum. Então esse, do ponto de vista dos fundadores da TEPs, é isso. Games foi um, um negócio. Um, um, uma boa oportunidade de negócio. O que, na verdade, foi uma ótima saída, porque, se for ver, o mercado de tablets hoje em dia não tá tão forte quanto era naquela época. Pois é, não. Acho que eles já viram que não era uma coisa que, para long, pra longo prazo, assim. E hum. acho que essa, esse foi o diferencial da TEPS. A TEPS sempre teve essa uma visão de negócio muito bem definida, assim, muito clara e, hum. muito, e a longo prazo. Nunca foi uma coisa assim, ah, vamos tentar sobreviver. Não. É tipo, como que a gente. A gente quer ser uma empresa grande no futuro, como que a gente faz? Então, essa, os fundadores da TEPS. Pra ficar claro pra quem tá ouvindo. Eu não sou fundador da Teps, eu não sei se... Eu... Ele é da Teps Pode, é, eu... VR. A gente ainda vai trazer a galera da Teps, mas eu também quero ouvir um pouco não, do Não, mas eu conhece. trabalhei na Teps bastante. Só, claro. Mas, não mas eu não, não sou um dos fundadores. Hum. É, eu entrei, acho que, dois anos depois que a Teps começou. Três anos depois que a Teps começou em 2010. Hum. É, com o iPad, praticamente. Com, é, exatamente. E... Longo, e, e aí, a primeira é, coisa que. Ele é, até fez um jogo, é, um jogo maior no começo. O primeiro jogo que ele fez foi. Na verdade, o primeiro foi um Snake, bem, bem simplinho, assim. Uhum. E até fez um certo sucesso pra época. Uhum. Mas aí, logo depois, tentaram fazer um jogo maior. Então, contrataram uma empresa pra fazer outsourcing de arte. Uhum. Contratar, é, é, é, ficaram um bom tempo nesse jogo. E o jogo não deu em nada, assim. Porque foi, foi uma tentativa sem conhecer muito como funcionava o mercado, como você publicava um jogo e tal. Aquela coisa tateando mesmo. Né? É. E aí eles quase desistiram de jogo, mas aí eles é, mudaram de estratégia e falaram, tá, então é o seguinte, a gente vai fazer 100 jogos no, até o final desse ano. Isso foi em 2013 quando eu entrei. Uhum. Então o objetivo é 100 jogos até o final desse ano. E deu certo, sim, quer dizer, eles conseguiram. A gente, a gente conseguiu. Nessa, nessa altura eu tava lá. Então, é, cara, era, era um esquema de cascata, então tipo o artista, o, o game designer pegava e fazia um game design rapidão ali. Duas semanas, pro artista fala, opa, duas semanas pro artista fazer. Duas semanas pro artista fazer arte. Mas duas semanas, ou menos, pro, pro programador programar uhum. e lança. Então o que sair saiu. Não tem, ah, não, peraí, vamos dar uma mexidinha aqui, é o que sair saiu. Então. É, que é uma coisa sofrida pra, pra quem tá desenvolvendo. Meu Deus! É. Mas, é, mas no fim, mesmo pra, pra mim, assim, como, como desenvolvedor, foi bom porque eu aprendi muita coisa, assim. E eu acho que uma coisa. Uma, uma coisa que me dá um pouco de frição de ver em muito desenvolvedor indie, principalmente desenvolvedor indie que tá começando, é ficar muito tempo num projeto, num dos primeiros projetos, no primeiro projeto e que não um projeto larga. demora uma, um ano, sabe? E... a minha sensação é, um... cara, você nunca vai se pagar <risos> desse jeito, porque esse jogo não vai dar certo, eu sou o primeiro, ele com certeza não vai dar dinheiro. E... e a impressão que dá é que a pessoa não tá aprendendo muito, sabe? Uhum. Porque você fica muito tempo no mesmo projeto... Você não tá aprendendo tanto quanto você precisaria aprender no começo. Sim. Então, cara, nesse ano que a gente lançava muito jogo, a gente aprendeu muita coisa. Aprendeu uhum. sobre desenvolver jogos, sobre público, sobre publicar jogos, sobre o, o, as lojas, app stores. Também era uma época que a gente tava conhecendo as próprias app stores, né? Sim, e elas estavam era... se formando. Mando, mas, né? e aí também... Na verdade, já... em 2013 elas estavam até mais consolidadas, assim. Eu trabalhei Sim. numa empresa antes, na Best School Fan Games, uhum. que... Essa época elas ainda estavam se formando, então, uhum. cara, não tinha muito claro o que, que era free to play ainda, mas aí, e essa empresa, enfim, nada deu muito certo, assim. É, mas aí na, na, na Teps deu pra tatear bem mais, assim. Uhum. Então, isso tem os pontos positivos e negativos. Aí agora eles não fazem mais sem jogos um ano, né? Fazem menos. Cara. Eu não sei, porque a equipe é muito maior. Talvez ainda façam. Talvez ah, ainda na, no <risos> cômputo final da… É, aquel... Porque na época, naquela época era 10 pessoas, né? Não, não e deve, deve dar um negócio engraçado, né? Porque pensando agora, isso é uma discussão eterna nas comunidades de desenvolvedores. É Tipo, qual o meu faço pra ganhar destaque na loja? Como você lança 100 jogos num ano, eventualmente um então, outro é, vai… Essa vai foi a ideia. No, no, no, no Algum vai, vai virar um hit. Que é o que aconteceu… Primeiro com, acho que Toilet Time uhum. Que era um jogo de minigames Com de, de, de, um tema banheiro assim, <risos> com Muito cocô, muita privada é... que é ótimo A galera e... adora cocô <risos> privada, é. vambora E aí depois com o Maibu, que era um bichinho virtual uhum. E aí depois começaram a aparecer alguns Call Evolution Que aí explodiu, Evolution explodiu a gente faz Até hoje uhum. faz, é, Outros temas Evolution, outros bichos assim. uhum. Enfim Então teve, tiveram alguns jogos que foram dando certo E a gente foi aprendendo é, isso tem um ponto positivo e um ponto negativo o ponto, ponto positivo é você aprende muita coisa sobre isso. você definiria, falando agora de um jeito bem franco assim, você que é formado em cinema não vou fazer uma pergunta pra um leigo é uma coisa meio Glauber Rocha, tem uma ideia na cabeça e uma câmera na mão ou uma ferramenta de desenvolvimento na mão é mais ou menos né? acho que em alguns aspectos, a gente poderia dizer assim uh -huh. teve alguns projetos talvez assim é uma comparação outros... que eu vou começar a usar mas, é é, então. mas acho que é mais assim, tipo Acho que a diferença é que o Glauber Rocha, ele... Ele realmente tinha um uma ideia. Ele tinha uma visão que era, tipo, absolutamente... Uhum. Né? Estou, estou possuído pela ideia Exatamente, né? Uma assim. coisa aí meio assim. Do, do, do, até, até porque, calma, eu, não é assim. É, mas, cara, vamos, vamos fazer um monte de coisa, ver o que acontece. Uhum. É, e, e aí, assim, isso é legal porque você aprende muita coisa, você testa muita coisa e tal. Uhum. Mas, por outro lado, tem que tomar cuidado também porque isso... Pode criar uma cultura de, de falta de polimento, de falta de cuidado com o produto, uhum. que é um perigo. Hoje na PEP é uma coisa que tem, tem que tomar cuidado, assim, sabe? Uhum. Porque hoje é, vocês é que têm queria... uma política maior de polimento, de tem. cuidado com... Então, é, hoje, hoje a gente tem dois tipos de time lá. Então tem um, um, um time bem grande de, de pessoal, do pessoal que faz jogos... Mais rápidos, desse tipo. Acho que nem tão rápido quanto a gente fazia na época, mas ainda rápido. Então uhum. a gente... E aí, é bastante gente. Então, a gente deve lançar uns três jogos por mês, desse tipo. Uhum. É... Tô chutando aqui, tá? Mais claro. Não. Não. <risos> é... Mas a gente tem algumas equipes, umas cinco equipes, talvez, né? uhum. não lembro agora, de jogos maiores. Então, jogos que são demoram, sei lá, uns três meses pra desenvolver e mais X meses de updates até o jogo parar de crescer. que é, esse, é um é um time mais premium, digamos assim. É, é o pessoal normalmente é o pessoal mais sênior e, e são times mais, se bem que tem gente sênior também nesse outro time, então, mas é, aí são times mais fixos que ficam um jogo Enquanto ele, a gente vê crescimento nele. Na uhum. é hora que ele para de ver crescimento, deixa ele lá. Uhum. Até achar que vale a pena mexer Vocês são muito pragmáticos quanto a isso, né? Tem sim. que haver crescimento para haver um investimento. Sim, não tem, não tem esse negócio uhum. de, cara, quero mexer nesse jogo porque eu gosto dele. Não tem. Ele isso. não cresce, acabou. Já, deixa já, lá. Muito jogo, já teve jogo meu que eu tive é, que parar é, de é mexer, um, foi não, duro, é um, mas. Não, é um negócio meio tipo teste de desapego, né? É, sim, exatamente. Você tem que. Cara, eu, eu, eu, quando eu. Agora eu tô até pensando, ah, mas quando eu tava na Games até 2016, eu tava uhum. na Foi isso, quer dizer, eu fiquei cara, muitos jogos meus que eu queria continuar mexendo e eu não, não, mas se você me der mais um mês eu consigo fazer não esse jogo. Rolar, não cara, cara você Não, <risos> cara você já teve seu mês aí pra mexer. Então é. Muito... Mas é, é importante, eu acho importante. É, eu acho que é uma, é uma lição que muito desenvolvedor ainda precisa aprender, né? minha uma coisa não é nem querendo dar lição de moral, acho que cada um sabe o que faz. Mas às vezes é bom a gente aprender esse tipo de desapego pela própria eficiência dos projetos, né? Porque uhum. senão a coisa não, não cresce quanto a gente Sim. gostaria. E, e também a gente precisa entender, porque a, o grande enigma, acho que, do mercado de games, não sei se você concorda comigo. Que permeia todas as discussões, mas cada um discute para um lado, é, é qual é o bendito comportamento do consumidor, né? Ninguém hum. consegue entender esse quebra-cabeça é, maluco então... que é o cara que. E compra essa aí jogos. é Eu acho que uma parte importante disso é. realmente você fazer bastante coisa, sabe? Quando você fica muito tempo na mesma coisa, você não descobre isso. Não. Quando você. Você faz uma coisa até o final Você cria uma noção de sucesso que é pra você não é, é? é? Se você faz algumas coisas até o final Mesmo que elas não sejam perfeitas Você consegue colocar na mão das pessoas E ver elas jogando, sabe uhum. Isso eu acho que é mais importante do que Ficar tentando polir um negócio E aperfeiçoar um negócio Que já não tá mais Você não, Já não tá vendo mais Tanto melhorias, assim, sabe uhum. Muito bom, muito bem Dá uma subidinha de som, Gabriel, por favor A gente já vai pro intervalo musical, Gabriel, mas eu tenho duas perguntas aqui. Porque lá no ano passado, o Valdir me mandou aqui, vocês lançaram, é, foi naquele mês de outubro, o Death Jack e o Sunken. É, e vocês provavelmente já devem ter. Agora falando um pouquinho de Taps VR, depois a gente, você vai contar a história dela. É, que projetos vocês têm esse ano? Fala desses dois e o que vocês estão desenvolvendo esse ano? Tá. Esses dois a gente lançou no Gear VR. Uhum. Agora estão no Oculus Go também. Uhum. Na Os... época tava a onda do Gear VR, né? Exatamente, é. Agora a gente lançou no Oculus Go e deve estar tá lançando no... O Focus deve estar tá saindo já também, o uhum. Focus. E agora o que a gente tá fazendo, é uma coisa que a gente tá bem animado. Uhum. É, a gente terminou, uh, mês passado, um jogo de hiperrealidade Quer dizer, tipo, não sei se, se você já ouviu falar do Void, coisa assim. Não. É, é um jogo em VR que envolve... Sensações físicas, hum. calor, efeitos de calor, vento, você realmente pega as coisas, tem um cenário físico você encosta nas coisas. Obviamente não é pra pessoa é jogar Fo em casa. É Focus o nome do projeto? Não, esse é o Ventura. Focus ah. é o headset da HTC novo. Ah, não, não, desculpa, desculpa, Ventura, desculpa, <risos> o nome do jogo. O tá. nome do, desse produto é Aventura. Uhum. É. E esse, obviamente, não é para pessoa jogar em casa, Sim. É, é, é o que a gente chama de location based, né? para arcades, uhum. é, escape rooms e tal. É, o jogo, inclusive, é meio estilo escape room. Uhum. E a gente já deve estar tá abrindo um, eu ainda não vou falar onde, porque não tá assinado o contrato estamos, ainda, mas tá estamos definindo. fechado. É, é, mas deve estar tá abrindo um logo. É, dois até um esse, esse, esse mês já. Outro esse mês ou próximo. Hum. É, então, assim que tiver pronto, a gente já manda pra vocês. Aí. Ah, manda, manda pra gente que a gente publica. E, e aí também estamos vendo os próximos projetos, estamos conversando com a HTC, inclusive, talvez, para ver. Nossa, fole, talvez role algum projeto com ele. Uhum. Então, é, tem bastante coisa legal acontecendo A ideia de você fazer um jogo com sensações é um pouco o conceito de empatia que a galera tá querendo desenvolver em VR. Qual, qual é a ideia por trás desse projeto? A Do ideia é, é, Quando a gente decidiu que a gente queria fazer uma coisa é, location-based, quer dizer, a uhum. jogar em algum lugar fora de casa, é, a primeira coisa que eu pensei é por que, por que então se limitar a, a, ao headset de VR, aos controles, né? Dizer, a gente tem controle do espaço, o espaço é, é nosso, entre aspas, uhum. é, a gente pode fazer o que a gente quiser. E uma a primeira coisa que eu pensei quando eu peguei um headset de VR pela primeira vez é, cara, como que eu mapeio essa cadeira aqui no VR Pra poder sentar nela de verdade, assim, né? E colocar alguma outra coisa no lugar da cadeira. Assim. Uhum. Então, a gente começou a trabalhar nisso, fez um protótipo, testou com, com o público e tal, viu que dava certo e desenvolveu esse projeto. Assim. Então, a ideia é imersão total. Né? Então, <coughs> é pegar, criar experiências incríveis, é, totalmente fora do, do comum, assim, larger than life, que a gente fala, uhum. e, só que elas serem realmente tangíveis, assim, você não só vê. Ouvir, mas você realmente ir lá e conseguir encostar na coisa, sentir calor, sentir. Acho que isso é emocionalmente muito mais forte do que o audiovisual só. Muito bacana, a gente vai ouvir esses e outros projetos da Taps VR, no, depois do intervalo musical que a gente vai fazer agora. Eu vou tocar mais algumas músicas de Earthworm Jim, para vocês curtirem aí a vibe mais <risos> retrô. E esse programa que tá com um monte de informações Depois a gente vai falar um pouquinho das notícias lá do Drops de Jogos Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem Aqui é a voz padrão da Rádio Geek, não desliga não, tá? O geek. you <laughs> Nada a ver. Alô, ouvintes? Aqui é o Rafael Fanganiello do Comedy Geek na sua Rádio Geek. Nosso programa fala de atualidades, fala de filmes, revisa haters da internet, fala de tudo um pouco, com umas informações um pouco distorcidas, mas assertivas no nosso comentário. Todas as terças-feiras, às 22 horas, tem o Comedy Geek na Rádio Geek. Apaixonados pelos que fazem. Agora ficou muito mais fácil para você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek? 11 973136617. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 97 313 Anote e participe. Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. O que é que há, ah, velhinho? Antes da toalha e do universo acabar, você precisa de um capacho. Isso você encontra na Legião Nerd. Acesse legionerd.com.br. Venha você também fazer parte desta Legião. Você procura mais conforto para sua casa ou no seu trabalho? Ligue no 11 5031 1817 e fale com o império do ar-condicionado. Trabalhamos com todas as marcas do mercado. São 15 anos, trazendo qualidade para o seu dia com excelência. Acesse impériodoar.com.br e conheça a nossa empresa. Faça agora o seu orçamento através do e-mail impériodoarcondicionado.com.br ou pelo WhatsApp 11 94036 -6603. Venda de ar condicionado, manutenção, instalação e limpeza especializada de duto via robótica é com o Império do Ar Condicionado. Estamos de volta na programação aí, meu! Voltando do intervalo musical, nós vimos aí For Pete's Sake, do Earthworm Jim e outras trilhas do Earthworm Jim, como It's Not a Problem... Cycrawl e Use Your Head. A gente selecionou aí uma trilha super bacana, do Dwarf que O Gabriel Pazoto gostou muito, é um rocão aí, muito sofisticado. É muito da hora. É, cê, cê, é a, pra dê, cima, né? Você até comentou, tipo, ah não, as tri, trilhas sonoras de hoje em dia são boas, tal. Realmente são, mas é porque tu, hoje em dia é tudo orquestrado. Hoje em dia é, tudo... tudo 7.1. Hum. Não, é legal essa coisa 16 bits. Isso que é da hora. Isso aqui é muito louco. Puts. Vou falar rapidamente aqui as novidades. A gente noticiou lá no Drops de Jogos, site parceiro aqui da Rádio Geek, o Fush. Person Shooter, que é um jogo que foi desenvolvido pelo Atur Tuba Zeferino, ele é conhecido aí pela participação no site Games Foda, foi uma das criações presentes lá no Glitch Mundo e na reportagem do Cal Tokyo. Ele diz que é um jogo de primeira pessoa retrô estilo Doom Quake e outros antigos do gênero, inspirado em Kubanakan e no anime One Piece, que é muito famoso aí pra galera. Ele, o desenvolvedor bateu um papo uh, com o Cal, que explicou, basicamente, ele que falou, eu queria fazer um FPS tipo tradicional E estava pensando no que, que eu poderia fazer E me veio a ideia, uma ideia de uma ilha tropical Com o Kubanankan na cabeça e homens peixes Disse o Tuba, rindo da própria criação E aí o Cal explica rapidamente como é que o, o, o game está sendo desenvolvido E a previsão, é, o, o jogo que está sendo uh, criado aí pelo Tuba Tem previsão de chegar no mercado na versão final realmente em 2020 e ele também é programador trabalha aí na Techfront em Curitiba e também no estúdio Lupix em São Paulo Outras novidades que a gente tem aqui, todas lá do Drops de Jogos, o Anime Friends ele tenta se aprimorar a cada nova edição e agora inspirado no sucesso da CCXP o evento uh, tá trazendo aí diversas novas atrações o Drops de Jogos foi conferir o primeiro dia do Anime Friends 2018 o Anime Friends já acabou, vocês conferiram aí outras atualizações na própria Rádio Geek e empresas como JBS, Crunchyroll Bandai Namco, Galápagos New Pop, Panini e até a Nerd e o Cube estiveram presentes lá no evento, trazendo aí uh, muitas atrações especiais. O Crunchyroll, no caso, foi parceiro aí do Drops e ofereceu um ingresso para a gente cobrir esse evento. É, ele tá aí trazendo uh, muitas novidades e. Teve aí uma apresentação, uma exposição dos Ultraman Heroes Com apresentação de Ultraman, Ultraseven, Ultraman Tiga, Ultraman Orb e Ultraman Zero Essas aí foram algumas novidades do Anime Friends outra, outra notícia que a gente tem pra falar aqui rapidamente pra vocês A Verve, a escola de criadores de conteúdo Idealizada por diversas pessoas, incluindo a Flávia Gazi Que é jornalista conhecida no nosso mercado Vai trazer aí uh, muitas aulas interessantíssimas de crítica, audiovisual, comunicação e marketing para produtores digitais, aspectos teóricos de game design, fundamentos teóricos de produção cultural infantil, música nos videogames, história e crítica, narrativa e storytelling e diversas outras disciplinas para quem estiver interessado em fazer esses cursos. Para quem não conhece a Flávia, ela é bacharel em comunicação social pela PUC, mestre doutora em comunicação e semiótica também pela PUC São Paulo aí, especialista, uh, com um trabalho muito interessante, tanto no jornalismo quanto na academia de games. A última novidade que a gente tem aqui no News Games é justamente o Steam, divulgou os games mais vendidos do primeiro semestre de 2018, no topo da lista, para variar, só para variar como a gente estava falando agora há pouco de exposição de jogos. GTA V, Final Fantasy XV, Rocket League e Witcher 3 estão entre os campeões de venda. Uh, e entre os jogos é, mais vendidos para VR, os mais jogados com players simultâneos e mais detalhes podem ser conferidos lá no Drops de Jogos. Sobe o som, Gabriel. Música Voltamos aqui com a entrevista com o Macarty. Você não quer botar o fone pra ouvir seu Opa. retorno? Se quiser. Temos 10 minutos. Obrigado, produção. Teve uma coisa que a gente não, não falou antes da gente adentrar um pouquinho na Taps VR. E aí eu vou falar um pouquinho como é que foi o anúncio. É... Você fez o Zibo? Que não, história é essa? eu não essa? fiz o Zeebo. <risos> Isso, eu fiz o Zibo. Você fez o Zibo? Sim. Você é o responsável é, pela exatamente. criança. Não. É, <risos> Mas você participou do projeto? Eu trabalhei, é, eu trabalhei na, no estúdio de conteúdo do Zibo, né? O Zibo Interactive. Uhum. É, depois que eu saí dessa primeira empresa que eu trabalhei, que, que segunda, né? Depois do Talab, tá e o Lab, teve uhum. Overplay, aí eu entrei no, na, na Zibo. É, quando eu entrei, a Zibo tava começando. Acho que já existia fazia um ano, se não me engano. Então já uhum. tinha lançado alguns jogos. Então, pra quem não sabe, o Zibo é, um, é um console. Tem gente que não sabe mais. Já esqueceu. Eu acho que quase ninguém sabe, não é verdade? <risos> o Ziba é um console é, brasileiro. Entrou é, é, no folclore popular. Sim. Ele é um console brasileiro que é, ele, ele era basicamente um, um, um, um, um celular. É um Android. Era um Android. Ele era um Android. Isso, quando eu falo de Android, eu não tô falando de smartphone ainda é, tipo, é, Android é. antes de smartphone cara. Era um negócio, tipo, um negócio muito, muito simplão assim. Uhum. É, então ele era um, era um console brasileiro Com jogos que você baixava da, uhum. da internet Inclusive ele vinha com 3G E você baixava o 3G, era uma conta que ele já tinha Então você não precisava ter uma conta, você não precisava de nada Você comprava o console, ligava ele na tomada Ele funcionava e baixava os jogos Você comprava com cartão de crédito Naquela conexão maravilhosa Isso. que nós tínhamos naquela Exatamente. época é, e aí, ele tinha uns, uns, uns portes do Quake que tinha pra celular na época. Ele tinha Resident Evil 4. Tinha Resident Evil 4 também, porte celular. Então, todos os jogos que tinha pra celular naquela época. Que, de novo, reiterando, não era de smartphone. Era, tipo, era, era uma coisa bem, bem, bem tosca. Assim, Rodando porque... na TV. Isso. a 15 4 por segundo, mais ou menos. Uhum. É, e aí, eu entrei. É, eu não fiz muitos jogos. Eu fiquei um ano lá. Uhum. Mas é, eu entrei. A gente fez o. Eu, eu, Participei, acho que eu fiz a arte de interface dos Ziboides, que era o Mi do Zibo. Que da tinha hora. Um Mi, e era, era legal mesmo. As pessoas faziam. Ele tinha, um, ele tinha uma comunidade de fãs muito. Isso foi a uma ga, coisa muito galera, legal. A, a galera lamentou quando o Zibo morreu, Sim. né? Não, isso foi uma coisa muito legal de trabalhar na Zibo: é que tinha uma comunidade de fãs muito leais. Era pouca gente, mas, cara, ele tinha um fórum, que não era nosso, era dele, sabe? Uhum. Postava um vídeo na internet de review, cara. Que era, um, era meio que uma mini experiência de trabalhar. Numa, sei lá, numa Sony, Sony Interactive, sei lá. Uhum. É, obviamente em outra escala, né? Claro. É, mas é, foi bem legal. A gente fez é, um jogo de futebol, uhum. que era meio que um Mario Strikers, assim. Também foi, foi uma experiência bem legal. Foi, uhum. eu, eu, eu curti bastante. Assim. Que animal. E, e, e foi uma coisa também que achei, Aquela coisa não, não deu certo. Mas é, foi interessante ver, porque muito, muito, muitos brasileiros acham que, sei lá, o Brasil só vai andar se além de diminuir os impostos, que é tipo demandas de 10 entre 10 pessoas uhum. consultadas é tipo... Não, aí o Brasil só vai andar se desenvolver um próprio console se tiver a própria tecnologia e tipo, vocês pensaram... Não, vocês não, você, você só trabalhou lá, mas é. eu tô falando as pessoas pensaram isso na época e não foi bem assim que aconteceu, né? É, eu acho que desenvolver o próprio console meio, meio, é meio... Um, é, é trabalhoso, não é uma coisa fácil É, você tem que competir com empresas tipo a Sony tipo a, Microsoft, a Nintendo A Nintendo, acho que é, não faz muito sentido você, sabe, você tem muito, muito canal já pra publicar coisa hum. Você pode pegar por outros campos que é mais é, seguro, é. né? Sim. E a gente não tem ainda know-how nem pra fazer o jogo, sabe? A, a tá sua faz carreira é muito só. eclética, né? Você passou, por pela Zibo e tá na TEPS, velho. Que é tipo, é a aventura e o seguro do mercado, né? Sim, tipo... é, não, eu fiz muita coisa diferente. E agora eu tô em outra aventura, então, tipo. Que é, que é dentro da empresa segura, você está no setor mais aventureiro sim, dela sim. e nós vamos falar sim. sobre isso agora se o Gabriel levantar o som e parar de fazer origamis com bonequinhos. Que a gente se diverte trabalhando, faz bonequinho de papel. Queria dar uma saudação aí ao Thiago Schultz, nosso produtor mestre, chefe do Gabriel. Enfim, é… Eu fiquei sabendo da Taps VR naquele famoso spin que o Valdir foi lá na frente. Uhum. Você estava lá, eu acho. Uhum. E ele falou, gente, estamos fazendo jogos em VR Não são só os 100 jogos que a gente faz normalmente E aí ele apresentou rapidamente os projetos E foi um, caramba, Teps agora tá no Gear VR E ele passou a galera experimentando os jogos e tal Eu lembro que foi, foi na pré-primeira pré vez que eu fui na E3 também Na E3 também teve muito anúncio de, de, da Bethesda, principalmente de VR e foi 2017 mesmo, você saiu formalmente… Você não saiu, né? Você continua na mesma empresa. Mas você saiu é. do, dos afazeres da, da Teps Games. Isso, e foi, foi no viagem. de 2017. Vocês uhum. fizeram projetos meio que ali no, no segredo e depois mostraram em público, né? Então é, a gente fez projetos pequenininhos, assim, né? Bem uhum. experimentais mesmo. Assim. É, estavam conhecendo a ferramenta, é, né? É. Então a gente não é nem que era segredo. É que a gente não se preocupou muito em divulgar, porque não era nada demais, assim. Uhum. É, aí a gente divulgou mais quando a gente teve esses dois últimos, porém o Sunken e o Deathjack, que ainda são projetos bem pequenininhos, claro. Aqui a gente deu um, conseguiu colher um pouquinho mais tal. Uhum. É, mas é até até precisar também explicar um pouco. O, o projeto grande que vocês estão pensando agora é o Venture, é é o, o, o é, né? Esse esse a gente terminou, a gente ficou bastante tempo nele. Uhum. Sim comparando com os outros, a gente ficou, é, a gente ficou uns, uns seis meses nele. Pensaram bastante em polimento, esse tipo é, de coisa. Né? É, a gente testou muito com o um usuário assim, a, gente, uhum. é, a gente fez um protótipo, a gente testou muito internamente testar internamente a Teps já é bastante gente assim, hoje tá com 170 pessoas acho. Então, tem, bastante tem 70 gente pra... pessoas na empresa? 170, 170? É. então gente, a Teps é um exemplo que as empresas de games não precisam ser só médias e pequenas, é uma, quase uma empresa grande é, não, é, dá ali, pra, né? é Tendo um, uma estratégia bem tem, sólida Tem um, andar, assim, tem um é. andar ali, né? Tipo, que vocês ficam no. É, a gente tá num, num lugar agora de dois andares mais um porão, que é, to, é todo nosso. É empresa grande, é, pronto. É. É, então a gente testou internamente, depois a gente levou pra um pra um open mall que tem ali perto uhum. é, que é tipo um food park, sim, que tem umas lojas e tal. A gente uhum. levou lá, testou lá, meio comercialmente mesmo, assim, né? Uhum. E, então a gente conseguiu realmente validar o, a ideia e, e melhorar e achar os, os, os problemas e iterar em cima. Uhum. E ficamos mais bastante tempo testando. Uhum. Então hoje a gente tem um, um negócio que tá realmente polido, assim. Uhum. E, e aí já estamos lançando, então né? Estamos agora na fase de realmente com, é, teste comercial dela. Então, esse mês, mês que vem, a gente já tem dois lugares aí. Em São, um em São Paulo e um em Campinas. Que assim uhum. que tiver tudo certinho, a gente divulga. Entendi. E estamos muito animados para ver como é que vai ser isso. Assim. Você sempre quis trabalhar com VR? Ou foi uma coisa que você, você aceitou esse, essa tarefa? Não, isso é uma coisa que eu enchi o saco deles pra gente começar a fazer. É, Entendi. Enchi o saco por muito tempo. Uhum. Então assim que comecei a ouvir falar em VR... Você fala, é, gente, também tem que entrar. Eu falei, cara, tem que entrar agora porque depois não vai dar tempo. Uhum. Tipo, se a gente quiser entrar, tem que ser agora. Vocês uhum. chegaram. Você viu o caso da, da Ana Ribeiro, da, sim, da galera sim, do. Sim. Da, da School Fish. Uhum. A, todas essas empresas, você achou? É, né? acho que o pessoal tá entrando No começo, acho que tá certo acho que O pessoal uhum. tá, tá fazendo um negócio bem legal assim. Uhum. O... É, é uma área que, por exemplo O Brasil, pegando a tua experiência Do Zibo, é uma área que exige Investimento, os equipamentos não são baratos uhum. Mas não é uma briga Que você tem que brigar com a Nintendo Com a, com a Sony, pois é. tipo, diretamente é... né? Exatamente é, Agora a gente não tem nenhuma desvantagem Quer dizer, tem a desvantagem de que funding no Brasil é muito mais difícil uhum. Mas ao mesmo tempo você se esforçando um pouco, você consegue entrar em contato com a HTC com a... Eles a são acessíveis? A HTC até que não é tão inacessível você, você consegue conversar com eles assim, eu acho difícil dizer porque assim tem a Teps por trás, então tem um tem as pessoas um... olham e falam assim, bom tem uma empresa média ali atrás então ok, mas eu acho que do pessoal que conversa, você consegue entrar em contato com as pessoas assim, e, e eles estão procurando o desenvolvedor Marcatti, desculpa te interromper Muito obrigado pela entrevista O tempo voa aqui no programa Estamos ouvindo o Level 5 The Earth One Gene Queria agradecer aos trabalhos de produção De Gabriel Pazoto. Muito obrigado, querido Obrigado, Marcati, mais uma vez. Valeu, um abraço para todo mundo da Teps valeu, VR valeu. e Teps Games. Ouçam a música e sobe o som, Gabriel. Até semana que vem.